Vamos falar sobre as mídias na aula de matemática. Eu sou a professora Ruth Itakarambi e estou falando sobre uma palestra que eu dei no SELIC, Semana de Licenciatura do, de Matemática do IME. A nossa palestra e nossa oficina estava organizada em três aspectos, comunicação, mídias e linguagens. Começando o começo de conversa e comunicação. Onde quer que uma informação seja transmitida de um emissor para um receptor, tem-se o ato de comunicação. A comunicação assume várias feições, de cara a cara, interpessoal e grupal, aquelas mediadas pelas tecnologias, além dos meios tecnológicos, dos próprios meios tec tecnológicos que concretizam formas de expressão em diferentes linguagens. Não há comunicação sem informação. Informação, o que, que é? É um conjunto de conhecimentos sobre alguém ou alguma coisa, e este conhecimento pode ser verdadeiro, apoiado em fatos ou falso, o que nós chamamos de fake news. Não há comunicação entre um receptor e o rece emissor e o receptor se esses não compartilharem de um código, através do qual a informação se organiza em forma de mensagem. Este código. Para Vygotsky é a linguagem, que não é apenas uma expressão do conhecimento adquirido pelo sujeito. Existe uma inter-relação fundamental entre o pensamento e linguagem, um proporcionando recursos ao outro. Dessa forma, a linguagem tem um papel essencial na formação do pensamento e do caráter do indivíduo. Vygotsky, 1986, página 105. Vamos falar então agora dos caminhos, né? Como é que são esse caminho? Mídia, canal, veículo. Como também não há transmissão de informação sem um caminho, um canal, um veículo, através do qual essa informação transite. A partir daí a gente tem a cultura das mídias, que é a ênfase que se coloca na informação como elemento substancial do processo comunicativo. Desde o advento da imprensa escrita, que deu início às civilizações das mídias e adquiriu as feições de veículo para a transmissão de notícias. Para falar, então, sobre essa questão das mídias, é importante que se tenha uma ideia da literacia mediática. O que nós entendemos por literacia mediática? Tal como expresso aí na diretiva da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, refere-se às competências, aos conhecimentos e à compreensão que permitem aos cidadãos acender e utilizar os meios de comunicação social de forma crítica, eficaz e segura. Conforme refere a diretiva, a literacia mediática não deverá confinar-se a uma aprendizagem centrada em ferramentas tecnológicas. Não deverá confinar-se. Deverá também Procurar dotar os cidadãos das competências de pensamento crítico necessárias para emitir juízos, analisar realidades complexas e reconhecer a diferença entre fatos e opiniões. A literacia em matemática e suas linguagens uh, tem a seguinte característica: né? embora a raiz do conceito de literacia esteja mais na linguagem, na alfabetização. Citamos Paulo Freire, que devido às adaptações à matemática, podemos considerar o seguinte, segundo as, as palavras dele, alfabetizar é mais do que um simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de ler, escrever, contar, é entender o que se lê e escrever o que se entende, daí que o papel do educador seja fundamentalmente dialogar com o educando sobre situações concretas. Paulo Freire, 1965. Uma perspectiva utilitária da literacia matemática que não encara o desenvolvimento pessoal é limitada. Esse conceito deve integrar aspectos culturais, a valorização dos diversos tipos de saberes e a satisfação do indivíduo. Então, a questão, como é que a matemática escolar pode enriquecer, desenvolver e servir os educantes? Uma via possível é a procura de estratégias, recursos mediáticos para colocar a matemática a serviço da sociedade, dos indivíduos, proporcionando às crianças e aos jovens, na escola, oportunidade de acesso à cidadania. Nós selecionamos três linguagens da matemática, a linguagem aritmética, algébrica e geométrica, que são as linguagens próprias da, do ensino fundamental. <cười> Falar da linguagem aritmética... Uh, e, e, vamos falar da linguagem aritmética a partir da mídia impressa. E aí, a, na mídia impressa, estou trazendo para vocês um texto que, do aquele livro do Nuno Crato, que fala sobre a matemática das coisas e a discussão sobre paradoxos eleitorais. Nessa discussão, ele começa a levantar que as questões, uh, os paradoxos eleitorais, elas não são recentes. Elas já tinham na Grécia, na época de Plínio II, mas que também, a partir do século XVIII, começou a aparecer algumas questões sobre isso. Então, ele levantou o seguinte, se eu, tenho 21, uh, se eu escolho 21 votantes, e aí eu tenho três escolhas, e ele fez um levantamento. Então, um primeiro votante escolheu A, B, C, depois sete votantes escolheram A, C, B. Outros sete escolheram B, C, A e seis escolheram C, B, A. Cada perfil de preferência corresponde a uma coluna que tem o um número de votantes indicado. Assim, por exemplo, uma pessoa põe o candidato A em primeiro lugar, seguido de B e depois de C. Na segunda coluna, vemos que há sete votantes que preferem o candidato A e que põem em segundo lugar o candidato C e em terceiro B. Nesse exemplo de Borda, o candidato mais votado segundo o sistema plural, um homem, um voto, é A com oito votos a favor, contra sete de B e seis de C. No entanto, esse candidato é o mais detestado pela maioria do eleitorado, uma vez que 13 votantes em 21 colocam em último lugar. Aí... Ainda nessa perspectiva dos paradoxos eleitorais, surgiu o paradoxo de Condorcet, que ele vai trazer a ideia, então, de transitividade. A, ah, se um, você escolhe o A, e depois o B, e depois, então, depois o C. Então, se A está na frente de B, e B está na frente de C, então, está na frente de A, está na frente de C. E aí, ele, de novo, fez os grupos, né? ele agrupou aqui, e verificou o seguinte, que tinha um grupo 1, cuja primeira escolha era A, depois B e C. O grupo 2, que é a primeira escolha era B, depois C, depois A. E o grupo 3, era a primeira escolha era C, depois A, depois B. Então, ele vai dizer o seguinte, ora, para o primeiro grupo, o candidato A é o preferido, seguido de B e depois de C. Então, há uma lógica transitiva nas escolhas, nas escolhas desse grupo. Se se prefere A a B e se prefere B a C, então também se prefere A a C. Mas essa transi transitividade não se transporta para o conjunto dos votantes. Suponha que há é um número idêntico de votantes em cada grupo. Então, A vence B, pois é essa daqui a que tanto o grupo A como o grupo 3 estabelece. Ó, a na frente de B, A na frente de B. E essa é a opinião da maioria dos votantes. Por outro lado, B também vence C, pois essa é a hierarquia que tanto no grupo 1 como no grupo 2 o define. Parece lógico que A vencendo B e B vencendo C, então A também venceria C. No entanto, C vence A, como se pode ver pelo mesmo raciocínio. Tanto o grupo 2 como o grupo 3 põe C antes de A ver um pouco a, essa, essa ideia aí, então ele sempre está trabalhando com a ideia, um, um, um voto, uma, um sujeito. E aí a gente teve uma, um questionamento uh, nas últimas eleições sobre os números apresentados pelos institutos. Aí eu trouxe o uh, um material da mídia, eu selecionei o material da Folha de São Paulo. Esse, tem, a Folha de São Paulo tem vários institutos, eu escolhi esse quest, e nesse quest a, a, a, a primeira a, levantamento vai dar o seguinte: 44 Lula, Lula, 34 Bolsonaro, depois Tebate, Ciro, em branco, indecisos. Como é que foi o resultado no TSE? Deu Lula, uma diferença aqui dava. Aproximadamente 37, diferença de 7 pontos. Bolsonaro deu 30, podia dizer 33, uma diferença de 1 ponto. E os demais também têm umas, algumas diferenças. Esse é a população como um todo. Bom, e aí o que vai acontecer com os votos válidos? Se vocês olharem os votos válidos, veja: Lula da 49, Bolsonaro 38, Tebet 5, Ciro 6. E o que, que aconteceu no, no STF, deu 48.4, muito próximo, o que, que deu aqui para o Bolsonaro, aí deu uma diferença, aqui deu 43, a gente tinha como medida 38, né? bom, então veja o seguinte, isso aqui é a população como todo, a minha direita, a minha esquerda é a amostra, então é, a gente está trabalhando com a amostra que é um indicador. Bom, além disso, eu estou trazendo para vocês também uma discussão sobre a abstenção, porque, segundo consta, olha, a abstenção foi de foi aproximadamente de 30% e a abstenção aqui foi de aproximadamente de 21% né, por cento de abstenção, e aí vamos ver como é que essa abstenção no total deu 32,4 mil de abstenções. Como é que foi esse comportamento em relação ao nível, a formação educativa? Então, nos analfabetos você tem uma abstenção bastante grande relacionada com ele, 52%. Naqueles que lê e escreve, já a abstenção é um pouco menor. E aí você vai, vai observando-se que à medida que vai aumentando o nível de escolaridade, vai diminuindo o número de abstenções. E a gente tem o um menor número de abstenções, exatamente no nível superior completo. Podemos ver também o seguinte, o que, que acontece com os nossos jovens, né quando a gente está falando sobre essa questão, agora voltando para as mídias, para a mídia impressa e analisando os dados que aparecem na, nessa mídia, e no meu caso foi sempre na Folha de São Paulo. Então, o é importante para a gente perceber o que está acontecendo com esses jovens. Segundo o Instituto uh, Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, jovens entre 15 a 29 anos corresponde a 23% da população brasileira, ou seja, cerca de 47 milhões de pessoas. E essas 47 milhões de pessoas, elas têm apresentado, algumas 83% deles, tem algum problema recente de saúde mental. Então, a gente vê primeiro os dados brutos, pensamento negativo, 60, dificuldade de concentração, 58, automutilação, 6, é tudo dados em porcentagem. Tá? Depois, desses 83, se tiver alguma... Alguns toma as mulheres parecem que tiveram maior sintoma do que os homens. Depois você tem os homossexuais e bissexuais, e aí você tem os heterossociais que tiveram menos problemas. Perguntado ao jovem como ele avalia a saúde dele: a saúde mental parece que é aonde é, existe uma maior é, preocupação. Você tem 38% acham regular, 13% acham péssima. Já a saúde física, você tem o seguinte, que tem uma diminuição, a física é considerada, a saúde física é uma preocupação maior, uma preocupação, eles consideram que ela é boa ou ótima, e a preocupação com a saúde mental é um pouco menor. Bom, uh, vamos falar também de uma coisa que incomoda muito o Brasil hoje que é a questão do meio ambiente e das pessoas que são responsáveis em uh, cuidar desse meio ambiente que nós denominamos de ativista. O que a gente percebeu é o seguinte, que nos últimos 10 anos, um ativista foi morto a cada dois dias, sendo que desses, 20% no território brasileiro. Se vocês olharem, nos últimos 10 anos, vão verificar que só no Brasil teve 342 mortes, seguido pela Colômbia, que é 322. Se agora a gente olhar só no ano de 2021, você tem que o México tem 54 pessoas, depois vem a Colômbia e o Brasil com 26. Quais são as principais causas desses, dessas, desses conflitos e dessa morte? Segundo uh, a avaliação dos pesquisadores, seria mineração e extração mineral hidroelétrica, agronegócio, madeiras ilegais, estradas e infraestrutura. E parece que das empresas onde isso ocorreu, poucas delas tiveram, foram, tiveram algum tipo de, de condenação ou de investigação. Então, o que conclui-se aqui que o Brasil é o país mais letal, letal para o defensor da terra e do meio ambiente. Bom, vamos falar então agora da literacia matemática na linguagem geométrica. Para a linguagem geométrica, eu escolhi para vocês a música de Tom Zé, aquela que fala sobre a Rua Augusta e a Rua Consolação. E o objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos e alunos da escola básica reconhecessem essas ruas a partir de um mapa do centro da cidade. Do centro, do centro ali daquela região da Paulista. Uh, a proposta, né, se, se forem for aqueles que quiserem fazer essa atividade, é lembrar que a distância de, do metrô da consolação à rua Peixoto Comite é aproximadamente 442 metros. E aí a ideia é o seguinte, que uh, os alunos.. Uh, de, verificasse qual era a distância da Consolação ao Masp, da Consolação ao Hospital ao Hospital 9 de Julho, do Masp até o INCOR, que é o INCOR Instituto do Coração. E ao fazer isso eles têm que escolher um ponto, né, um ponto de partida na Consolação, porque a Consolação ela tem uma, ela começa praticamente ali embaixo na Paulista e vai quase na no centro da cidade. Ao fazer isso a Uh, depois de ter feito essas medidas, pedi para que os alunos, então, consultassem o Google Maps e direções e comparassem seus registros. E aí, nesse caso, até acrescentando o tempo de percurso, porque o Google Maps oferece isso. Então, a gente está trazendo a literacia, que usando os aplicativos Google e Waze, né? também o Waze pode trazer esses registros, e pedir para que eles usassem, utilizassem esses elementos como elementos de informação para o conhecimento da cidade onde vive. Para aqueles que vivem em outras cidades, a proposta é utilizar o um mapa da região e determinar uma determinada, determinar uma determin, escolher uma determinada distância e pedir para eles calcularem. Ao trabalhar isso, a gente está trabalhando a proporcionalidade. Ao trabalhar também com mapas, a gente está trabalhando com direções, sentidos, paralelismo, perpendicularismo entre as diferentes ruas. A letra, é, para quem não tem, é essa, né? Augusta, graças a Deus. Eu coloquei o link ali, então quem estiver assistindo pode acessar o link e ver como é que o, o Tom Zé, que agora foi escolhido como imortal da Academia Paulista de Letras, Uh, trata as, a cidade. Paralelamente a isso, nós trouxemos também uma atividade denominada trilha da Escola Municipal de São Paulo e aí o objetivo era ler e identificar os conteúdos abordados e quais devem ser os conhecimentos prévios para essa atividade. Aqueles que tiverem acesso às trilhas da, da Escola Municipal de São Paulo podem encontrar na página 717. E apresentamos também o trabalho dos alunos do quarto ano da Escola Oswaldo Aranha, Escola Estadual, que fica na Zona Leste, em Itaquera. Só para vocês terem uma ideia, a atividade do, das trilhas estava relacionada com esse espaço aqui, não é isso? E a, e a atividade da Escola Estadual Oswaldo Aranha está relacionada com este mapa. Então, as crianças recebiam um mapa da localidade da sua escola e deveriam escrever o qual o caminho que eles faziam da escola a tua, até a sua residência e marcar alguns pontos de referência. Veja então a ação das, dos alunos. Em seguida, a professora colocou o um mapa do estádio né, de, de Itaquera, o estádio do Corinthians, e os alunos deveriam reconhecer aí nesse estádio, nesse mapa, as, as estações do metrô, e, e também descobrir uh, como é que eles faziam para chegar da estação do metrô até o estádio.